Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste vigésimo sexto domingo do Tempo Comum, os discípulos proíbem alguém de, fazer, de expulsar demônios porque não eram do grupo, não seguiam a Jesus. E Jesus pediu para não proibir Segundo ele, ninguém que faz milagres em meu nome possa depois falar mal de mim. Uma das características do ser de Deus é a bondade. Nosso Deus é bom. Ele faz chover na roça dos bons e dos maus. Ele faz o sol brilhar na cabeça dos bons e dos maus. Fazer o bem sempre fazer o mal nunca, abençoar sempre, amaldiçoar nunca. E Deus já desde as origens do mundo ao contemplar a criação, Ele via que tudo aquilo que era criado era bom. Então a marca da bondade do Criador está nas criaturas todas. Uma das características fortes também na compreensão, na visão de São Francisco de Assis de Deus, também foi a bondade. Para ele, Deus é o Altíssimo, Onipotente e Bom Senhor. Ele é a fonte de todo o bem, ele é aquele a quem pertence todo o bem, ele é aquele a quem deve ser restituído todo o bem. Então esta marca da bondade do Altíssimo, Onipotente, Bom Senhor foi colhida por São Francisco e ele enxergava em Deus esta grandeza de uma bondade imensa. Nós também fomos criados segundo esta imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Por isso cada pessoa humana também carrega dentro de si, na sua origem, esta marca da bondade de Deus. Ser bom, fazer o bem, significa retornar à nossa origem, sermos originais, sermos imagem e semelhança de Deus. Uma pessoa boa sempre vai ser uma pessoa que irradia a presença de Deus onde quer que ela esteja, porque ela está irradiando aquilo que Deus é e também está sendo mais pessoa, está sendo mais gente porque ela volta à sua origem, segundo a qual Deus criou cada pessoa humana. Então sejamos pessoas boas neste mundo e irradiemos esta bondade de Deus. É daí que também nasce a saudação franciscana de paz e bem. Eu estou desejando para as pessoas, quando eu desejo paz e bem, que as pessoas sejam aquilo que Deus é, para que também elas irradiem essa presença no mundo.